Tem visto muita gente do Nordeste aqui falando dá ah, precisa melhorar as vendas para o Nordeste. Gente, quem não está na região Sul e Sudeste tem que estar em Lauro de Freitas, tá bom? Não existe como competir, principalmente se o seu produto passa de R$ 79,00. Porque o teu frete é muito caro, entendeu? O teu frete fica mais alto ainda para fazer. E mesmo assim, estar em Lauro de Freitas não significa que você vai ter o melhor preço para São Paulo. Porque afinal, quem está em Cajamar está a uma hora de São Paulo. Então, naturalmente, vai ter uma competitividade, mas perante ao Norte e Nordeste, região Centro-Oeste, você vai estar extremamente agressivo. É o um movimento que o Rodrigão Lago, que está aí, por exemplo, no YouTube, que é aluno nosso do Alta, ele mesmo já compartilhou, que depois que ele foi para o full, a venda dele aumentou. Por quê? Ele está em Salvador, cara. Ele está numa baita cidade. E agora ele está em Lauro de Freitas, então ele sentiu... Essa diferença. Ah, mas isso é injusto ou é justo? Gente, tem gente saindo da fronteira da Argentina para vir botar produto no filme em São Paulo. Eu tenho aluno em Sergipe. A gente tem aluno lá em Aracaju. A galera botando produto em São Paulo para poder vender mais, botando produto em Lauro de Freitas para poder vender mais. Então isso daí não é uma escolha do Meli na minha visão, é uma escolha do comprador, é onde tem a maior demanda de compra. E o Meli ainda tem fomentado as regiões onde tinham pouca compra, como a movimentação de Lauro de Freitas faz, entendeu? Então assim, a gente tem que sair desse ponto, né? A gente tem que sair dessa dessa questão. Cara, se precisar levar leve, se se conseguir agendar a agenda tá, consegui uma coleta grátis, legal, ah, mas eu vou tirar outra que eu não consegui, cara, você tem que planejar, tá, a gente já tá falando em planejamento, eu tenho envio o dia 11 de maio, já agendado, porque eu sei que não tem data, então não adianta eu ficar esperando, a gente tem a média, pelo menos eu garanto curva A, então tem lógica para isso, o que tá acontecendo no mercado é que quem dá sorte tá perdendo espaço, eu tenho falado isso há muito tempo, quem conta com a sorte tem perdido espaço, então estudem, se esforcem, analisem, evoluam, acompanhem o André, acompanhem a gente, acompanhem outras pessoas que geram bom conteúdo e que é um conteúdo sem magia, né? um conteúdo realmente verdadeiro. tá? Então evoluam, a gente precisa ser melhor gestor para conseguir brigar na data do fui, etc.